Oi gurias, tudo bom? Tô aqui pra fazer um vídeo que a gente gosta muito que é vídeo de cabelo eu vim testar um produto com vocês que eu não conheci ainda que é novidade pra mim também que é a máscara Brilhou da Tigo Cosméticos ela é uma máscara capilar restauradora ela diz que é pra todos os tipos de cabelo promete restauração intensa brilho radiante e contém seiva mel Seiva Mel é um ativo vegetal que imita o mel. E ele é pra proporcionar brilho pro cabelo. Eu tô muito ansiosa pra testar essa máscara. Ela diz que é livre de parabenos, de petrolatos e é cruelty free. E, gente, sério, o cheiro dessa máscara, vocês não estão entendendo. É muito bom. E ela é de super consistente. Ela não cai, não mexe de, do fundo do potinho. Eu achei demais, tô louca pra testar, eu vou tomar meu banho, vou aplicar a máscara, vou mostrar pra vocês a aplicação, e aí depois a gente conversa sobre como ela reagiu no meu cabelo, o que eu senti de diferença. Aqui de banho tomado Máscara retirada do cabelo Gente, eu lembrei O que, que é o cheiro dela É o cheiro da fructis Eu nunca mais tinha achado um produto Que tivesse esse cheiro E eu fiquei muito feliz porque eu amo esse cheirinho É o perfume favorito de produtos de beleza assim. E Meu cabelo tá Muito, muito macio Muito gostoso Logo quando tu começa a enxaguar o cabelo Tu já sente que ele tá muito desmaiadinho. Meu, eu, eu acho que pegou o take que eu fiz, uma, que eu mostrei, tipo, olha o tamanho que tá a ponta do meu cabelo. E eu não tinha tido essa percepção, acho que porque ele não tava tão soltinho. Ele tava meio amontoado de fazer muito tempo que eu não fazia uma hidratação. Eu não tava mais conseguindo ver direito o tamanho do meu cabelo, a ponta não ficava retinha. E agora ela tá ficando, tá incrível. Tá incrível. Eu tô amando molhado, eu quero ver seco. Vamos ver o que, que eles prometeram aqui. Uh, restaura a saúde dos fios, regenerando a fibra capilar. Conta com uma rica mistura de seiva mel e óleo de girassol, garantindo hidratação, muito brilho, suavidade intensa e toque sedoso. O toque realmente tá muito gostoso, mesmo molhado. E o resto eu vou contar pra vocês... Quando ele secar, talvez eu grave amanhã esse pedaço, daí provavelmente gente voltar com outra roupa, outro dia. Mas, por enquanto, eu tô amando. Amando. Ela é muito gostosa, aplicar é super fácil, ela desembaraça muito bem o cabelo, porque eu usei só um shampoo, eu vou botar aqui a foto dos produtos que eu usei pra lavar o cabelo, e tem resenha deles lá no meu Instagram, eu vou deixar o link aqui embaixo. E... Eles não fizeram nada, sabe? Porque eu sei que o condicionador que é dessa linha, ele não tem muito efeito condicionante de verdade, ele dá uma selada nos fios, mas ele não desembaraça. Mas quando eu passei a máscara, que eu comecei a passar o dedo no meio do cabelo e começou a vir, sabe? Tipo, o dedo escorregar facinho. Eu disse, nossa, maravilhosa, perfeita, tudo de bom. Então, estou apaixonada. Por mais que a máscara diga restauradora, ela é uma máscara de hidratação, tá? Tanto no site, quanto aqui, ela diz que é uma máscara de hidratação. A máscara restauradora deles é... Recupera, ou algo do tipo, ou Alisa. É um, ela tem nomes divertidos, as máscaras têm nomes divertidos. E eu tô apaixonada pela marca, tô apaixonada pela qualidade do produto. Esse potinho custa 36,90 no site da própria marca, da própria Tigo Cosméticos. E maravilhoso, amei. Quero muito testar a Alisa, porque ela é pro frizz e tem tudo a ver com o meu cabelo. Então, se vocês gostaram, me digam aqui embaixo. Eu volto quando vocês como o meu cabelo tá sequinho.